Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Clique Logista. Bom, na aula anterior você aprendeu a importância de entender é, o que é a persona, definir quem é a sua persona na hora de você gerar conteúdo ou até mesmo na hora de você definir quais são as estratégias da sua loja, é, o que produto que você vai comprar, qual é a cor da sua logomarca, que fachada você vai fazer, enfim, a persona é a base, a linha mestra de tudo que você vai fazer aí para o seu negócio, não só nas redes sociais, como também as ações que você vai fazer na sua loja física. E hoje eu vou te ensinar a como fazer um questionário para te ajudar a identificar quem é essa persona, é um questionário que vai te ajudar a descobrir quem é a persona da loja física é, através desse questionário feito no formulário do Google, é um formulário editável que você pode adequar ele às suas necessidades mas aqui eu deixei ele bem completo, tem cerca de 20 perguntas aqui que vão te ajudar a entender melhor quem é a sua persona. Então, na hora de elaborar esse questionário, tem algumas perguntas que não podem deixar de serem feitas para você entender mais a fundo quem é o seu público-alvo, beleza? Vamos lá então? ele já está pronto aqui, mas eu consigo te mostrar como eu fiz esse questionário, tá? para você entender uh, aqui Além da, das perguntas que nós estamos colocando, eu quero que você entenda a técnica que nós usamos e como que faz para criar esse questionário, beleza? Vamos lá então, primeira coisa você tem que ter o Google, a sua conta no Google, você já aprendeu isso lá nas primeiras aulas e acessar o Google Drive. Eu vou te mostrar então como acessar o Google Drive. Então são duas situações, uma eu vou te entregar o questionário pronto e outra eu vou te ensinar a fazer o seu próprio questionário. Essa aula tem dois em um praticamente, aí. vamos lá então pessoal. Então acessando a sua conta no Gmail, você vai lá é, nesses quadradinhos que tem aqui, ó, no canto superior direito, tem os quadradinhos, você clica nos quadradinhos e ele vai abrir aqui embaixo a opção de Drive, ó. você vem aqui em Drive e clica aqui no Drive. Quando você clicar no Drive, ele vai entrar aí na tua área. O Drive é como se fosse um HD virtual, tá? É o um HD que fica na nuvem. Nuvem é tudo aquilo que está em alguma, algum lugar que não é físico, tá? Não está dentro da sua máquina. Quando você entra aqui no Drive, talvez o seu vá estar tá vazio, não vai estar tá igual ao meu. Mas quando você entra aqui no Drive, do lado esquerdo, superior, você vai clicar em Novo. Clica em Novo e vai descer até a opção Mais. Quando você clicar em Mais... Ele vai te dar a opção de formulário do Google Formulário Google Você vai, passa o mouse em cima do formulário Google Ele vai te dar aqui, ó Formulário em branco ou com base em um modelo Você vai colocar formulário em branco Depois, se você quiser buscar aí E tiver tempo de, de, de dar uma pesquisada É legal você entrar com base em algum modelo E ver se algum modelo serve para você Mas o ideal é você criar o seu Então, formulário em branco Clicamos em formulário em branco, ele vai abrir aqui o formulário sem título, tá? Então a gente vai começar, nós vamos começar então a criar esse formulário do zero. Então para você fazer o seu formulário, seu formulário eu vou te passar aqui três situações básicas e iniciais. Primeira coisa, você vai selecionar o título do seu formulário. Então essa é a área de título, você clica aqui e escreve o título do formulário. Aqui na descrição do formulário você vai orientar o teu cliente, a pessoa que vai responder do que, sobre o que se trata esse questionário, o que se trata esse formulário. E aqui a gente começa, nós começamos com as perguntas, tá? Aqui você clica e coloca ah, qual é a pergunta que você quer fazer e nós vamos trabalhar nesse formulário em específico com três opções, tá? Primeira opção é a resposta de múltipla escolha. Então, a pessoa ela pode, é, ela vai escolher apenas uma das opções de resposta que você der para ela aqui. Então, qual é a sua idade? Você vai colocar aqui a faixa etária. Ela vai ter a opção de clicar em uma só. Ela só pode clicar em uma. Aqui, aqui a caixa de seleção. Então, quando é caixa de seleção, ela pode selecionar e responder escolhendo mais de uma das opções que você der de resposta. Ou E também, também nós vamos trabalhar aqui. Pra, com perguntas subjetivas, quando a pessoa ela vai escrever a resposta dela, você não vai dar a opção dela escolher uma resposta, ela vai escrever aquilo que ela quiser na resposta que você na pergunta que você fizer. E para colocar é, as perguntas é muito simples. Aqui na opção de múltipla escolha, você vai colocar, aqui você digita qual é a pergunta que você quer fazer, e aqui embaixo são as opções de resposta. Você escreve a opção da sua resposta da ENTER e já passa para a próxima, próxima resposta. E toda vez que você der ENTER, ele vai criando cada vez uma nova opção de resposta. E aí é só você escrever aqui a opção que você quer. Né? E assim por diante. Sim não, ou faixa etária, e assim por diante. Aqui no final você pode clicar em Outros. Né? Ele dá a opção de Outros. E aí a pessoa, se ela não quiser nenhuma das respostas que você deu para ela de opção, ela clica em Outros. E ao final você... Tica aqui ó, e deixa como obrigatório tá? essa resposta. Deixa eu girar de lado aqui para você conseguir ver. Você vai colocar aqui como obrigatório. tá? Clicou aqui, ó. ele já vai deixar como obrigatório. Para ir para a próxima pergunta, para você criar mais uma pergunta, você clica aqui no maisinho. E aí clicou no maisinho, ele já vai te dar a opção de fazer mais uma, mais uma pergunta. Coloca aí a segunda pergunta, a lógica é a mesma, escreve a resposta e dá enter, só que aqui nós vamos trabalhar, por exemplo, com caixa de, é, uma caixa, de, caixa de seleção. E a caixa de seleção, como eu falei no início, a pessoa pode clicar em mais de uma, ela pode escolher duas, três, quatro, cinco opções aqui de, de resposta. No final a mesma coisa, se você quiser colocar outros, deixa obrigatório e vai para a próxima pergunta. Na próxima pergunta, eu vou dar a opção aqui para você entender como que funciona aqui a resposta curta. Então, você faz uma pergunta e ela vai poder escrever daí a resposta que ela quiser. ok? Deixou lá em obrigatório e vai para próximo, próxima. Tá? Eu vou agora para o formulário já pronto, já elaborado. E vou mostrar para você como que você salva daí esse formulário e como que você compartilha aí o link para os seus clientes através do WhatsApp e do Facebook. Então, feito, elaborado, já todas as suas perguntas, já configurado com a sua imagem, o jeito que você quer, você vai lá em enviar e na hora de enviar você tem as opções de mandar por e-mail, gerar um link, compartilhar no teu Facebook ou no teu Instagram. Aqui, para compartilhar no Facebook é uma opção muito legal. Se você colocar aqui no teu Facebook, você clica aqui, ele vai direto pro teu Face, né? Aqui pro teu perfil e você pode escolher aqui em colocar em alguma página, né? O ideal é você colocar, compartilhar em uma página que você gerencia. Então vamos fazer essa publicação, por exemplo, na minha página do Clique Logista. Eu já vou avisar aqui o pessoal que eu tenho o modelo de formulário. Olá pessoal! publicar no facebook e aí eu já publiquei esse formulário então as pessoas podem é, elas vão acessar a tua fanpage e já podem até responder na sua própria fanpage você pode inclusive depois fazer uma campanha com esse formulário incentivando as pessoas aí às vezes que até não são teus clientes a responderem ligadas aí ao teu negócio e aí você amplia mais ainda mas a opção que você mais vai usar é aqui ó gerar o link e aí é legal você clicar aqui embaixo nessa, ca... nessa caixinha aqui, ó, e você vai gerar um URL curto. E é esse URL aqui que você vai divulgar e que você vai mandar para os seus clientes, principalmente através do WhatsApp. O link que eu estou mandando para vocês terem acesso a essa planilha não é esse. tá Eu estou mandando para vocês o link editável. Então você tem acesso a entrar e editar essa planilha do jeito que você quer. Então é importante que você é, clique no link que eu te mandei, duplique daí esse formulário e para você duplicar o formulário é muito fácil, você vai vir aqui clicar no formulário, a hora que você entrar nessa planilha, você vai ter, a hora que você clicar nesse link, vai cair no teu Google Drive, você vai achar o formulário, clica com o botão direito e vem aqui, ó. Em fazer uma cópia, ó. E clica em fazer uma cópia. E aí vai aparecer a cópia. Olha lá, apareceu a cópia para mim aqui. E aí você vai entrar nessa cópia e é essa cópia que você vai adicionar. E você muda aqui o nome do seu formulário. Se você quiser alterar alguma pergunta ou, ou quiser fazer alteração nas imagens, é aqui, aqui, é aqui que você vai fazer alteração na imagem. Aqui que você vai fazer alteração nas configurações. E é daqui que você vai pegar esse link, enviar aqui. Ó, e é daqui que você vai pegar esse link curto. Beleza? Para daí você mandar o teu formulário para os clientes. Então, todo mundo que responder essa pergunta, responder esse formulário que você mandar, a hora que você entrar de novo no formulário, vai estar tá aqui, ó, as respostas. Então você vai ter acesso agora a zero resposta, que eu acabei de fazer, né? Mas ele vai ele vai te dar aqui as respostas e vai te dando um, um uma pesquisa em gráfico, por exemplo, o número de pessoas que tem tal classe, o número de pessoas que recebem tal salário, o número de pessoas que tem tal idade, e assim você vai conseguindo traçar um perfil mais exato do seu público-alvo. Beleza, pessoal? Então, esse é o formulário pronto, já tem um link para vocês compartilharem, para vocês editarem, é, e é importante que vocês entendam aí qual é o, o, a ideia né, e o objetivo de cada pergunta dessa, tá? Então, aqui abaixo você começa a ter uma ideia do índice de escolaridade do seu cliente, se ele trabalha, se ele estuda, qual é a faixa etária que esse cliente está, se você, a maioria dos seus clientes é, é acima, do, acima dos 25 anos ou não. Aqui, na hora que a gente fala sobre a renda familiar, você consegue ter uma ideia qual é a classe social que o seu cliente está. Se você atende mais o público de classe C, público de classe D ou público... É, de classe E, então aqui para você ter uma ideia das classes, de cima para baixo você começa de A a E, então é classe A, B, C, D ou E, né? geralmente a maior parte dos negócios eles ficam aqui entre classes, na classe C, tá? É, mas aí você vai conseguir identificar o seu cliente, qual a classe social que ele atua, e isso faz toda a diferença na hora de você comprar produto, na hora de você decorar a sua loja, na hora de você fazer publicação é, nas suas páginas, tá? na sua página do Facebook. Tudo que tem aqui está relacionado à sua persona, para definir quem é a sua persona. E para quê? Para que você entenda o que você vai publicar na sua, na sua, nas suas redes sociais, beleza? Se é solteiro, se é casado, se tem filho... Onde mora? E aqui eu estou perguntando cidade e bairro, né? com quem que essa pessoa mora, é, se, mora em área, se mora em área urbana ou rural. Então, principalmente para cidades pequenas, é uma pergunta muito pertinente, que às vezes a pessoa mora numa área rural e você consegue identificar isso, você vai poder entregar outro tipo de produto para ela. Quais são os principais objetivos, é, ambições e desejos e medos né, desse teu público? Por exemplo, você consegue identificar que uma pessoa tem dificuldade na hora de escolher uma calça jeans, né? Então você pode oferecer número maior e assim por diante. Quais são os assuntos que interessam essa pessoa? Quais são as suas principais fontes de informação? Tá? E aqui eu deixei aberto para para que a gente possa entender que às vezes ela ficou sabendo da sua loja através de uma outra de uma de uma outra fonte de informação que você não imaginava, né? Quais são as principais redes sociais? e assim por diante, então, pois dá uma olhadinha com calma, são 20 perguntas pré-elaboradas já para te ajudar a definir qual é o seu avatar, preenche isso daí, é, a, faz a alteração que você achar necessário, encaminha para os seus clientes, depois que tiver uns 10 15 já respondido, me chama no chat que eu vou te ajudar aí a entre, entender um pouquinho melhor qual é o seu público-alvo, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula, te vejo na próxima aula da, do curso Clique Logista, beleza? Valeu, boas vendas, bons negócios, te vejo na próxima, até lá!